Obrigado por ter dado play. Por que você deve ler a Bíblia? O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, temos a origem das coisas. Lá ouvimos a história da criação. Lá também conta a história da queda. Há um episódio narrado nesse livro, bem no comecinho. Logo após a desobediência dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, Deus foi ao encontro deles. Ao encontrá-los, perguntou. Por que vocês estão se escondendo? Estava com vergonha. Vergonha do que? A gente estava nu. Ué, quem disse que vocês estavam nus? Levando em consideração que Deus havia criado o homem e a mulher sem roupa e sem elas eles viviam, como é que descobriram que havia a possibilidade de se vestir para tampar a vergonha? Simples. Havia alguém passando informação além de Deus. Tomar decisões não é o problema, o problema é com que informações você irá tomar essas decisões. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, no verso 17 ao 19. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam como gente que não conhece a Cristo, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Paulo fala de dois padrões para a tomada de decisões. Um dos que servem ao Cristo e buscam em sua palavra a orientação e outro dos que não servem. Há os que vivem e tomam decisões, levados por pensamentos vazios e inúteis, mas por quê? Porque a mente deles está mergulhada na escuridão. E por isso, que a cada tomada de decisão as coisas pioram, e andam sem rumo, andam longe de Deus, possuindo um coração duro, ou seja, são errados, vivem de forma errada e não aceitam outro tipo de orientação. E qual a consequência disso? São insensíveis e vivem como animais, vivem movidos pelo instinto. Por isso você precisa ler a Bíblia, para encontrar o bom conselho de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e satisfaz a alma. Bom, te proponho um teste. Faz esse teste. Faça as contas. Nos últimos seis meses, vai, tudo bem, um ano, quais foram as suas maiores decisões? E onde entrou o fator Deus? Deus entrou como um conselheiro ou como fiador do seu projeto? Ou pior ainda, você fez de Deus um amuleto da sorte?